Lindinho, maravilhoso para ir para o trabalho Dois, quatro banquetas aqui Aqui nós temos a segunda churrasqueira, gente, ó Aqui está a segunda churrasqueira Revestida de São Gabriel Preto Uma tampinha aqui de MDF Então, com um laque Aqui a gente tem a ilha do fogão cooktop, gente, ó Fogãozinho cooktop, Exaustor aqui, Tramontina o Fogão também, gente, ó É da TEDG, não conheço a marca Mas é coisa de rico, pode ter certeza <risos>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 conhecido de canoas e mais localizados gente a gente tá bem pertinho do shopping canoas bem perto mesmo gente aqui e você para vocês de carro 10 minutos nem isso 10 minutos de carro do shopping canoas bem pertinho da ubra você que é professor tá aí também a sua casa meu filho ó tá e é só chamar aqui então a gente é o primeiro dormitório que foi transformado numa sala de estar tá gente Ou uma sala de cinema você que decide